Estou dentro de um contrato com os seus aditivos, está vendo? Ele fica tudo vinculado com as suas parcelas, né? Usufruto, os juros, né? Você pode aqui ainda ter é, valores adicionais, né? Você pode ter é, é, juros é, capitalizados, enfim, uma série de tratamentos que você traz aqui, observações de contrato e tal. É por falar aqui em valores, né? Nós temos uma coisa também chamada que são os custos variáveis, que aí o pessoal também pergunta, né? O custo variável, aí, né, o pessoal da contabilidade já conhece, já sabe que o custo variável a norma não, não né, você não precisa implementar lá e nem nem implementa, né? Porque eu tenho que trabalhar dentro da CPC 06 com o valor fixo do contrato. Então, se eu tenho um aluguel que tem um custo fixo, por exemplo, 5 mil por mês, e um variável, dependendo de um resultado que eu atinja, né? esse custo variável não entra no contrato. Mas eu posso controlar pelo sistema se como um controle gerencial, isso é possível, tá? Posso dizer, olha, vou ter um custo variável, vai ser, por exemplo, sobre faturamento, sobre receita, enfim, sobre o que for. Qual é a desvantagem disso? Que todo mês você tem que alimentar aqui, né? Esse contrato não tem, mas ele abriria aqui uma telinha onde você tem lá o valor, né, do, do, do faturamento, por exemplo, você informa e o percentual que você está aplicando no custo variável. O que, é que ele faz? Ele contabiliza isso nas contas gerenciais que você quiser, do jeito que você quiser, mas ele não reflete isso lá no teu ativo de uso, na tua depreciação. Então, ele simplesmente faz a demonstração do lado do passivo ali, né? É, é, de uma maneira mais separada, isolada, tá? Quanto à parte dos descontos, né? ele, ele pode ser atribuído também através de um, um pagamento, um desconto que você recebeu. Os descontos, normalmente, hoje, né? eles são apenas. Financeiros, né? Então, o desconto financeiro não impacta lá novamente na, no valor presente, ele não faz o recálculo do valor presente, mas durante a pandemia nós tivemos né, esses descontos sendo aplicados sobre isso, tá? Então, onde é, que, onde é que tem essa informação no sistema, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, é, num, na nossa tela, as opções avançadas, né? Ele tem aqui vários cálculos, aqui, né? É, data de amortização e tal. Aqui tem uma informação uma ação relevante, que é a data de início da depreciação, né, isso aqui nós implementamos também é, no começo desse ano, no final do ano passado, porque um outro cliente tinha uma necessidade, isso acontece também em várias situações, ou seja, eu alugo, faço um contrato de arrendamento e eu começo a construir a loja, só que essa loja vai levar um ano para ficar pronta, sei lá, 18 meses, um tempo X, mas eu já quero registrar o meu contrato no sistema. né? O GSPAN faz isso, faz. O GSPAN vem, você diz aqui e diz para ele o seguinte, olha, eu estou implantando ele hoje e tal, né? é, mas eu vou depreciar daqui a 18 meses, que eu já tenho o contrato todo. Né? E o que, que eu faço então para não impactar o meu passivo de arrendamento é, e nem o meu direito de uso? Né? Eu coloco uma taxa de desconto zerada. Então, esse teu saldo de ativo e passivo vai ficar congelado enquanto o imóvel não tiver o abitse. Né? A partir do momento que você tem um abitse, entrou em operação, aí você vem aqui no sistema e faz um aditivo. E você aditiva o contrato dizendo, a partir dessa data, eu estou descontando, sei lá, 7%, 11%, 10%, a tua taxa de desconto da sua empresa. Aí ele começa a fazer o quê? Calcula o direito de uso, traz o valor presente, calcula a depreciação, e ali a vida segue normal. Então você teve todo esse processo contábil já registrado na sua contabilidade, né? travado lá, porque ele ficou desde o momento da data da assinatura do contrato, e começou a, efetivamente a depreciar, e a aplicar a norma no momento que você teve o hábito e a tua loja começou a funcionar. Então, isso é interessante. Outra coisa também relevante, né que além disso, você trabalha com parcelas. Né? Você pode, em momentos, né, dizer que essa parcela aqui, ó, ela vai ser paga pela metade, essa aqui você negociou que não vai pagar, essa aqui... O que, que acontece? Você, você tem toda a manutenção no grid de pagamentos, né? Tem, nós temos setores aí de alguma agrícola que diz assim, olha, na safra eu pago X, na entre safra eu pago tanto, o né? que, que acontece, né? esse, eles constroem esse grid aqui, ao longo da safra e da entre safra, né? então eles vão ali alimentando, né? e esse contrato calcula o valor presente, a depreciação, o direito de uso, enfim, em cima do grid de parcelas que foi montado aqui, né? Da mesma forma, os encargos aí, GPM, SDI, BMF, enfim, todos os encargos que aqui estão, de maneira que eles são aplicados, e a taxa de desconto, né? é a taxa de juros que eu vou aplicar? Da mesma forma, impostos, né? Hoje o no nosso sistema tem aqui o. o, o... Deixa eu ver. Ele não... Ah, esse aqui já estava ligado, porque é um contrato em andamento. Mas, por exemplo, qual é o imposto hoje relacionado diretamente a CPC06? Piscofins, o PISCOFINS, ele tem lá o cálculo feito sobre os juros, né? A parte de juros e sobre a depreciação. Né? Então ele contabiliza isso, faz as apropriações, né? É, conforme a norma CPC06 determina para o tratamento do piscofins, para quem tem direito de, de, de restituição, recolhimento lá de, de piscofins, tá? É, a parte de custos. É, custos operacionais, custo variável, como eu falei aqui, né? E a parte de desconto, né? Aqui na parte de desconto, eu só não vou conseguir... Eu tenho que pegar outro contrato, só deixa eu abrir um outro aqui. Né? A parte de desconto, você pode informar já, se você já tem essa negociação inicialmente, você pode dizer a faixa, olha, de, do, do, do período tal até o período tal, eu vou trabalhar com 50% de desconto, né? Na, na minha na minha parcela aqui, tá? Tá?